Não só agora precisa prolongar longa, estamos aqui com mais um vídeo, gente. <risos> Bom gente, então eu vim aqui pra trazer uma atualização. Para de mentir, Gamox. Gani, não fala assim comigo. Eu falo como eu quiser. Gane seu lixo. Para de falar assim comigo. Lixo. <risos> Bom gente, eu vim aqui pra trazer uma atualização do que está acontecendo. Na minha vida. Tá. Eu não tô gravando esses dias, vocês querem me matar. Eu sei que eu falei que ia ter postado o um vídeo de Under mas eu não postei. Calma, calma lá gente, como eu estava dizendo, essa semana a gente tá muito tensa, vocês viram que eu tô com essa belezinha nova agora <risos> Além disso, é... como vocês sabem, eu estou no terceiro ano, vestibular, nossa senhora gente, é uma bosta, e assim Desde a semana passada, estamos trabalhando onde na minha escola existe um negócio chamado TCC. Eu diria... Tamo... Cucu fudido, é o nome. Entendeu? É TCCF, devia ser. É simplesmente um trabalho muito complicado, tipo, 80 páginas, uma apresentação... Que você morre, tem um grupo que um briga com o outro, tem gente... Nossa senhora, gente, é tipo uma treta que a pessoa sai... Chega mais ou menos desse jeito assim. Você não fez a sua parte. Eu juro que eu fiz. Não fale assim comigo. Não, você não fez, Juanita. Oh, ah! Mas enfim, gente. Então, é. E é amanhã, exatamente hoje é quinta-feira, dia 6 do 10. Amanhã será o dia em que apresentaremos na banca. Vai ser tipo, sei lá, um The Voice chora é tipo um device chora porque sério é complicado e eu não tô dormindo a semana eu tô morrendo semana passada eu tava morrendo por causa que eu tinha exame tinha um monte de negócio para fazer trabalho eu tava morrendo essa semana tá pior ainda gente então eu tô tipo chegando em casa eu acordo cedo chegando em casa fazendo coisas do trabalho ensaiando com o um grupo e aí eu chego cansado acabo dormindo porque eu podia eu tinha uns vai umas três horinhas para poder gravar um vídeo só que, gente, se eu gravasse o vídeo, eu ia gravar um vídeo mais ou menos assim. Ai meu Deus, olha, estamos jogando. Que emoção. Olha só. Entendeu, gente? Então. Me perdoe. Eu vou voltar, tá? Eu vou voltar. Não, talvez. Se o seu, seu vídeo sair essa semana, legal. Mas eu prometo que voltarei. Tanto que dia 31 é o nosso aniversário de dois anos do canal. É, mas então foi isso, gente. É, espero que vocês entendam, por favor. Me desculpem por ter desaparecido assim. Eu postei nas redes sociais que eu tava com uma complicação, mas provavelmente vocês não me seguem ainda. Tem gente que me segue, mas não é todo mundo. Então, na descrição tá lá meu grupo do Facebook, tá. Meu Twitter, tá? Meu Snapchat Mas então foi gente, espero que vocês tenham gostado. Me desculpem eu não ter sumido esse canal Mas, Sumido do canal por um tempo Eu não vou parar é... Espero que vocês tenham gostado Deem like alguém, se inscreve no canal Compartilhe descante, Comentar Se possível avaliar E até o próximo vídeo Então pessoal Valeu